Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sorteio! Olha só, óculos de realidade virtual, cara, muito chique, muito chique. Então, se você quiser participar do sorteio e ganhar essa belosura aqui, você vai seguir as regras que estão aqui embaixo. Você vai ter que filmar com o seu celular exatamente como eu estou fazendo num PC ou filmar de um outro celular, o seu celular. Acessando a minha página, Rodrigo Duarte do humor, humor, dando um gostei, né? Curtir a página. Vai vir ao lado direito aqui em convide seus amigos. Aqui do lado dessa caixa aqui vai ter o botão selecionar. Você clica em selecionar e já vem em enviar convites. Pum. Certo? Você gravando isso, você vai colocar no comentário deste vídeo e já vai estar participando... Do sorteio do óculos, beleza? Lembrando que uh, se você comprar o óculos ou qualquer outro produto que eu for estar tá colocando aqui, tem o meu link. Você vai estar tá ganhando descontos, por exemplo, igual esse tablet aqui. E você vai estar tá me ajudando a manter os vídeos, manter o canal, né? Principalmente nessa época aí. Então é isso aí, galera. Se vocês puderem me ajudar nessa, curtir o canal lá também do YouTube, vai me ajudar bastante, ok? Obrigadão por vocês estarem me ajudando e visualizando e, e eu espero poder sortear bastante coisa ainda para vocês. Tem bastante coisa, né? tem óculos legal, tem isso aqui, essa camerazinha aqui é do Wish também, tem luz, tem câmera de é, lâmpada, tem mouse sem fio, tem uma porrada de coisa legal que, que eu provavelmente vou estar tá sorteando aí. Isso daqui é muito massa, eu testei a semana inteira, faz umas duas semanas que eu tô testando, vendo todo tipo de coisa, e é muito bom. Oh caramba! Oh caçamba! É, não vai dar pra mim não, hein? Vou ter que chamar o Tigre, amigo do Thiago. Ventura, oh que droga, cara. É uma barulheira gigante aqui.